Olá pessoal, nós estamos, meu nome é Eliane Caixeta, nós estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre replicação viral, né? Tudo, a gente já sabe que é, HIV é um grande problema de saúde pública, HIV AIDS, e é por isso que a gente precisa conhecer como acontece não só o processo de adoecimento, mas como acontece essa replicação viral. É, HIV e AIDS é extremamente importante a gente conseguir definir que HIV e AIDS são diferentes. né? HIV é uma sigla é, do vírus da imunodeficiência humana, causadora aí, né, que vai causar a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, HIV é o vírus e AIDS é o processo de adoecimento provocado pelo HIV. Então, o que, que esse HIV ele vai fazer? O que esse vírus faz? Né? Ele vai é, atacar o sistema imune, né, o sistema imunológico, vai fazer com que esse sistema imune ele fique debilitado, o organismo ele vai ficar enfraquecido, e a partir do momento que esse organismo está enfraquecido, né, que o sistema imune não tem resposta satisfatória, né, ele está imunoconfacido, é, é, deprimido, é, vai aparecer doenças oportunistas, e é nesse momento que a gente chama essas doenças, né, esse processo de adoecimento de AIDS. É, então é importante conhecer a história natural do HIV, né, da infecção do, pelo HIV, é, e como vocês notam aí na imagem, é, no início, no momento em que esse indivíduo, ele é infectado, né, tem é, a linha inferior, né, começando do zero, o ponto de infecção entre uma e duas semanas começa a replicação viral. Isso significa que há um, é, há um aumento de produção desse vírus no organismo, como ele vai utilizar as células de defesa, é, dos linfócitos T, né, as células que a gente chama de CD4, L de linfócitos, é, CD4, é, para fazer essa replicação, então quanto mais replicação viral, menor é a quantidade de CD4 no organismo. Quanto menor a, o número de CD4, né, de células de CD4, menor é a resposta imunológica do indivíduo, né. Então, esse processo AIDS, né, esse processo chamado AIDS, ele vai ocorrer depois desse período de latência, que é um período onde o indivíduo ele fica assintomático, quando esse CD4 diminui o número de contagem de células abaixo de 200, entra no estágio chamado AIDS onde esse indivíduo ele vai ficar vulnerável à infecção, né, a todos os tipos de infecção. Então, um microorganismo organismo simples, né, como o toxoplasma, ele pode invadir o organismo do, daquele indivíduo e provocar um processo de adoecimento grave, o que não ocorre com uma pessoa né, imunocompetente que tem resposta imune satisfatória. É, o toxoplasma não vai provocar uma toxoplasmose grave naquele indivíduo saudável. Então, é, essa é a diferença né, entre o indivíduo, que a gente chama, entre é, uma pessoa vivendo com HIV e uma pessoa com um diagnóstico de AIDS. Né? Então, é importante conhecer a história natural da doença para a gente conseguir identificar os momentos que devem ser realizados prevenção de doença, promoção da saúde e o tratamento desses indivíduos. Então, como é que a gente pode evitar o processo de adoecimento? Primeira coisa, eu preciso conseguir entender, né, identificar como é que isso tudo acontece. Então, a partir do momento que o indivíduo ele é, infecta, né, ele está infectado com o vírus do HIV, esse vírus do HIV ele vai se aproximar da célula de CD4, vai abrir esse capsídeo, né? que é essa cápsula externa do vírus, é, e liberar esse material genético para a célula de CD4. E aí vocês conseguem perceber, né, identificar do vírus é, conectado, né, acoplado aí do ladinho da célula de CD4. A partir do momento que esse vírus né, deposita o RNA viral, são duas fitas de RNA viral, é, entra em ação uma enzima chamada transcriptase reversa que vai transcrever esse material genético de RNA para DNA viral. Essa fita dupla de DNA viral ela vai ser acoplada, né, e aí entra em ação uma enzima que se chama integrase. Essa integrase vai fazer a integração, né, vai fazer a conexão dessa fita de DNA viral na fita de DNA celular. A partir do momento que tem, né, que está acoplado esse DNA viral no DNA da célula de CD4, a célula de CD4 vai entender é, que é, esse, essa célula precisa fabricar muita fita viral. O organismo vai receber um comando de que o sistema, né, o organismo, necessita daquela fita viral. E aí o organismo, a célula de CD4, sem saber que está prejudicando né, o próprio corpo, ele vai liberar, vai fabricar uma quantidade gigantesca dessas fitas virais. Então, essas fitas virais, ela é produzida contínua. Então, tem uma, a gente chama assim, né, brincando, que é uma tesourinha que se chama protease. Protease é uma enzima e essa enzima, ela vai cortar a fita né, viral para ela ficar na quantidade, né, no tamanho exato da fita de RNA viral. E aí, a célula vai unir essas fitas, vai encapsular e jogar né, para a corrente sanguínea. Então, a célula produz um novo vírus. Então, são milhões de vírus produzidos pela célula de CD4, né, que vão, a partir do momento que elas são liberadas das células de CD4, elas vão infectar outras células de CD4. Quando é que isso termina? Quando essa célula estiver gigante, né, enorme, cheia de fita viral, porque o, o, o CD4 ele vai produzir um maior número de fita viral do que a capacidade que esse CD4 tem de encapsular é, esses vírus, nessas né, fitas virais. Então, vai chegar um momento que essa célula vai ter uma quantidade muito grande de é, fitas virais, e aí vai sofrer uma lise, né? Ela vai romper essa barreira, nessa né? película, membrana que envolve aí a célula de CD4. CD4 e aí ele vai ser destruído. Então esse processo termina, né, com a morte do CD4. Por isso que lá naquele slide, né, que a gente trabalhou aqui falando sobre é, onde esse indivíduo ele é considerado como um paciente com AIDS, né? E aí a literatura diz que é 350 a gente considera para facilitar o tratamento, para o tratamento ser mais tranquilo aí para esse paciente não ser tão grave e não correr mais risco de óbito nesse paciente, né? Então, é, esse momento aí que a célula sofre lise, é, o organismo perde números de CD4, por isso que a gente fala que a carga viral é inversamente proporcional ao número de CD4, de células de CD4 no organismo, né? Que à medida que o vírus multiplica, o número de células de defesa do organismo diminui, e isso fragiliza o organismo, né? Uh, então a gente termina por aqui, aguardo vocês para é, na próxima aula. Obrigada.